Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Criei para essa disciplina um e-book no intuito de favorecer e trazer contribuições acerca da linguagem, da alfabetização e do letramento. Esse material interativo, vocês podem acessar por meio dos links, ícones que vão estar lá, outros sites e outros materiais também. Além disso, nesse e-book eu trago para vocês algumas considerações do que a BNCC traz para a alfabetização e, ainda, sobre o Plano Nacional de Alfabetização. É importante que nós saibamos sobre esses documentos que orientam né, e norteiam é, as nossas práticas pedagógicas na escola relacionadas ao processo de alfabetização. Também, nesse e-book, tem muitas sugestões de livros, sites, é, materiais bem interessantes que vocês podem acessar e com certeza vão ajudar na formação e na aprendizagem de vocês. Um abraço!